Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall, aqui falando é o La Rock Eu quero pedir pra você, querido, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se não deixou o like, deixa o like aí que sempre ajuda, tá ok? Deixa eu dar uma dica aqui rápida aqui pra vocês, pessoal, estamos aqui em uma obra, né? E eu tava conversando aqui com os meninos e a gente lembrou de uma obra que a gente fez e o um parafuso que o cliente comprou lá, cara, a maioria dos parafusos, Parecia refugo de parafuso, na verdade. Parafuso com a Filipe com, com a estampada, parafuso sem rosca, né? E eu quero te dizer, tá? te dar uma, deixar aqui um alerta, que o parafuso também ele é muito importante na obra. Às vezes a gente toma cuidado em relação ao perfil, tomamos cuidado em relação à massa, à fita, mas esquecemos que o parafuso é algo de suma importância. Por quê? O parafuso ele precisa ser ter um tratamento para que ele não enferrugem e já pensou você parafuso uma parede daqui a algum tempo esse parafuso começa a apresentar pontos de ferrugem isso eu falo porque eu conheço um caso que já aconteceu isso então o parafuso ele precisa ser fosfatizado e além de fosfatizado ele recebe uma pintura por cima que faz essa proteção do parafuso para que o parafuso tenha uma longevidade tá? E eu estou aqui com o parafuso da âncora, que é um parafuso de qualidade, tá? A gente está trabalhando aqui com DTA 25, tá? 25 mm E é um parafuso de qualidade. Por que, que eu posso dizer que o parafuso da âncora é um parafuso de qualidade, pessoal? Porque eu já estive lá na, no laboratório da âncora, né? Já tive o prazer de conhecer a fábrica da âncora e tal. E lá a gente conheceu uma máquina, pessoal, que é tipo uma máquina do tempo, né? Eles colocam lá algum produto dentro dessa máquina se eu não me engano é salt spray o nome da máquina e essa máquina ela simula o tempo né é só para você ter ideia é eles podem simular um dia como se fosse vários anos né então o parafuso lá ele é testado ele é aprovado e se o lote não passar por aprovação vai ser rejeitado então tem uma garantia, quando você for comprar parafuso, se preocupe em comprar parafuso também com qualidade, porque não adianta o perfil ter qualidade, a tua placa ter qualidade, a tua massa ter qualidade, a tua mão de obra ter qualidade e chegar no final o parafuso não tem qualidade, tá bom? Deixa eu te pedir uma coisa... Vai aí no comentário e deixa aí no comentário se você já pegou parafusos assim como eu falei, com a cabeça tampada, sem rosca, se você já pegou algum parafuso que enferruja, tá bom? Deixa aí no comentário. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não deixou o like, deixa o like aí, tá bom? Fica um abraço para você, como eu, é louco por drywall.